Retomando aqui a resolução do problema 3 da aula de sedimentação, vamos agora focar apenas no item C da questão, que é onde pede que seja determinada a altura do sedimentador. Tá? Então, mais uma vez aqui os dados do problema. A altura do sedimentador é a soma de três regiões distintas do sedimentador, então a gente vai ter aqui uma região de altura de líquido clarificado, ah, que é essa primeira região onde vai sair o sobrenadante isento de, de partículas. A gente vai ter a altura 2, que é a altura onde a gente tem a, a chamada zona de decantação. E, por fim, o fundo da, da, desse sedimentador, que é onde a gente vai retirar o lodo, tá? onde o lodo é removido do sedimentador. Então, a gente vai precisar calcular esses, essas três alturas. A altura de líquido clarificado, né, a primeira região lá, a superior do, do sedimentador, é um valor que tem que estar entre 0,45 metros e 0,75 metros. A gente vai trabalhar com o valor intermediário, a gente vai considerar o valor de 0,6 metros. Né? Mais uma vez, a experiência do projetista vai indicar qual é o sentido de escolha desse valor. Tá? trabalhar com o valor médio aqui em nível didático. A altura 2, que é a mais complexa, né? Ela pode ser determinada de duas maneiras. Né? Uma através de parâmetros gráficos e outra através de parâmetros analíticos. Então, a gente vai resolver das duas formas para mostrar que os valores são equivalentes. Observe que no, nas duas equações, a gente tem aqui o tempo de residência. Então, a gente vai precisar, independente do método, do parâmetro que, que optar em resolver esse problema, a gente vai precisar do tempo de residência. O que, que é o tempo de residência? O tempo de residência é a diferença entre o tempo final, que a gente determinou lá no item A, e o tempo crítico, que a gente também determinou no item A. Ah, então, substituindo tempo final, tempo crítico, a gente chega no valor do tempo de residência, tá? que em minutos, em segundos e em horas, tá? nas nas, considerando as, as devidas conversões. Para o método analítico, olha só, a gente vai precisar determinar a densidade do lodo. É a única variável que eu ainda não tenho. Como é que a gente faz isso? O que é o lodo? Né? O lodo é uma espécie de um leito de partículas. Né? Ele é um material, uma mistura de fluido. No caso, a água, que está a 20 graus, e de partículas. Né? Então, a gente vai ter um determinado volume desse, desse lodo, uma quantidade M de partículas e uma quantidade, uma massa MF de líquido. Tá? A gente pode relacionar essas massas com volume e densidade. Tá? O volume de partículas vezes a densidade da partícula, mais o volume de fluido vezes a densidade do fluido. Tudo isso dividido pelo volume total. Se a gente considera 1 um metro cúbico para uma base de cálculo, a gente vai ter exatamente a massa de partículas correspondente à concentração do lodo. Então, essa concentração aqui a gente determinou lá no item A. Né? Então, para cada metro cúbico de suspensão, ou seja, de lodo, a gente vai ter 275 quilos de sólido. Ah, então, agora a gente pode determinar os volumes. A gente vai precisar aqui, para estimar a densidade do lodo. Ah, então, em cada metro cúbico, a gente vai ter 275 quilos de sólido. Dividindo isso pela densidade do sólido, a gente obtém o volume né, que esse sólido ocupa. Então, a gente vai ter, para cada metro cúbico de sólido, 0,125 metros cúbicos né, de, de sólidos, tá? E esse valor aqui, se a gente observar, é o mesmo valor da concentração volumétrica fornecida no problema. Então, a gente nem precisaria fazer isso, né? Mas é importante a gente colocar como se faz essa determinação. Pra, se a gente tem um metro cúbico de mistura, significa que o meu volume de fluido, de água, vai ser 1 um menos o volume de sólido, que é 0,875 metros cúbicos. É, agora a gente pode de substituir as variáveis e chega aqui ó, na resposta da densidade do lodo. Então, a gente já tem aqui uma densidade estimada do lodo. Substituindo os parâmetros gráficos, né, z mínimo, t mínimo e tr, a gente chega na resposta aqui de aproximadamente 0,19 metros. Fazendo o mesmo com a questão analítica, né, a gente vai chegar na resposta praticamente igual. É, aqui teve um arredondamento, a gente fez arredondamento nos dois casos, mas a resposta ficou praticamente a mesma, praticamente sem erro. Tá? A altura do fundo é uma relação com o diâmetro do sedimentador, 0,073 vezes o diâmetro do sedimentador. Né? Substituindo os valores, a gente chega em... H3, aproximadamente 0,34 metros. Então, agora o nosso problema já está resolvido, porque a gente já calculou H2, a gente estimou H1 e H3, e com isso a gente chega na resposta top, é, final, aqui, a altura de 1,13 metros do sedimentador.